Carta da Sinceridade. Rainha de Paus. E rei de paus aqui atrás. Vamos complementar. Nove de paus. E quatro de paus, ok. E vamos complementar com uma mensagem do oráculo para casa, ok. Vamos dar uma arrumada. Tem algo que você gostaria de falar, de se posicionar, porque é a sua verdade atual. Mas, quando você tenta colocar isso para fora, você é julgado. Porque parece uma ideia errada. Ninguém te entende. E a conversa não dá seguimento. Ou pode ser você mesmo colocando um freio por medo de mostrar o que você quer ao outro. Só saíram cartas de paus. Há um grande envolvimento nesse desejo. Podemos assim chamar. Porque você está radiante, apaixonado ou apaixonada por essa ideia ou por essa vontade. Mas, ao mesmo tempo, é algo que te corta falar disso. De um lado você quer muito, de outro lado você tem medo das consequências. Então, você fica ali na defensiva, tentando fugir disso, se ocupando com outras coisas e, ao mesmo tempo, esperando por esse algo, tipo, estou na minha, mas quem me dera se acontecer ou se eu conseguir, porque pensar nisso ter esse desejo te remete à felicidade, à liberdade, à realização. Sendo com alguém ao seu lado ou não. É uma situação que te preenche e, ao mesmo tempo, você fica escondendo para agir em um melhor momento. E a carta do oráculo? Para casa, convide-se para o encontro. Calma, Aquário, fica um pouco na sua companhia, para refletir, pensar, descansar a mente e depois, tendo a certeza, aí sim você age. Toma decisões e segue o seu coração, saindo de cima do muro. Nessa solitude, você se encontra, porque você vai enxergando o que é melhor para você. Através da paz. Então, faça essa pausa antes de tudo. Por amor a você. Tá bom? Gratidão.